mas ela também é essa e a outra é tem assim, caça a mesma coisa. A única diferença dessa amarela é que ela é uma antena mais trabalhada, mais cheia de detalhes. então a uh, aí, o pessoal que vê o vídeo aí na entrada, se tiver interesse, a descrição tem tá embaixo do vídeo. E nós já vamos encerrar o vídeo porque ele já tá ficando meio longo. Pedir o pessoal para se inscrever no canal e deixar o like e vamos ao vídeo. Sou Maurício Mococa, nosso amigo Wesley está pegando ali a magnetita que estava em cima ali que acabou de fazer um vídeo anterior. O pessoal que é aí não viu o vídeo anterior que vê esse vídeo da frente viu o vídeo anterior a esse para poder entender o vídeo. Agora nós vamos fazer um outro vídeo também em sequência do outro. Eu vou passar para o meu amigo é gravar O pessoal que não viu o vídeo anterior Isso aqui é uma magnetita magnetizada Aqui tem uns preguinhos grudados nela Uns preguinhos de 10 por 10 Então essa magnetita aqui Quando é colocada em cima do veio de água Ela não deixa a energia da água Passar para ribo você pode andar com qualquer coisa em cima que você não acha energia mais mas tá no vídeo anterior então o pessoal aí pode ver o vídeo anterior aí que ele vai, vai aprender agora vamos ao vídeo que é esse vídeo agora que nós vamos gravar Varyone, Dá da direção de um veio de água ó um dois Três. Ela já marcou lá para onde está marcado. Agora nós estamos aqui ó, na direção que ela virou. Agora nós vamos caminhar. Nós vamos caminhando devagarzinho, que nós já estamos chegando. Aqui está o veio de água pra gravar mais perto, porque o celular não pega longe a câmera a coisa dele é fraquinha fica um metro, metro e meio de mim aqui ela já cruzou, porque está em cima do veio ah, agora nós vamos dar uma demonstração que agora eu preciso gravar meio certo aqui nós riscamos um quadrado esse quadrado aqui eu vou tornar fazer aqui de novo para o pessoal perceber Pode ficar perto, vai, vai ficar é. mais perto um pouquinho assim. Uhum. Aqui ó, nós fizemos um desenho de mais ou menos, aqui de uma cama. É uma cama. Essa aqui é meia grande, que essa aqui acho que é super king. Então, <risos> acho que ela dá uns dois metros e meio para uns dois e vinte. Então acho que ela é meia grandona. Mas não tem problema, não. Tamanho da cama aqui não tem problema. Agora que eu quero explicar para o pessoal: que eu quero explicar para o pessoal. Não, esse aqui tem que ficar filmado bem mais perto. Está tá pegando, pode não, falar. Não, mas pode filmar perto. Não tem tá problema. Não precisa filmar aí. Tome a mão. Aqui, ó. Nós estamos aqui com o veio aqui. Ó. Aqui, nós fujaria. Aqui nós furaria o poço artesiano, mas quando você constrói uma casa, você não olha o lugar que os quartos caem, se a tua cama estiver na posição que está essa cama aqui, em cima desse veio, a tua saúde, a saúde da tua mulher, a saúde dos teus filhos, vai estar tá sempre precária. Vai chegar de noite, você vai deitar, você, você vai amanhecer irritado no outro dia, nervoso, porque não dormiu direito. A radiação que desse veio aqui, que sobe, que é a radiação terrúrica. Ela não deixa você descansar, ela é prejudicial à saúde. E outra coisa, isso aí não é eu que falo, a ciência fala. Pessoal que não entender aí, quiser fazer um comentário aí, primeiro dá uma entrada lá no Google, dá uma estudada lá na radiestesia. E depois faz o comentário. E outra coisa, aí o que acontece, essa energia da água, todo dia você dorme no mesmo lugar, todo dia você dorme no mesmo lugar, todo dia você amanhece irritado, cansado, do jeito que você deita, você levanta, parece que você não descansou nada, por quê? Porque essa energia não deixa você descansar, ela está penetrando no teu corpo direto. Agora, quando ela está no local da casa, por exemplo, ela está dentro do quarto, mas ela está assim num canto do quarto. Não tem problema. Se embaixo da tua cama não tiver, ela está lá no canto, você deixa ela para o canto lá. Mas aqui é onde você dorme não pode ter ela. Então muitas pessoas às vezes ficam doentes e não sabe do que. Às vezes ele fica doente de uma simples energia dessa. E outra, se não existisse essa energia, vai não captava ela. Vai capita ela com as vara, essa é chamada, de primeira chamada de vara iluminada, hoje nós chamamos de vara iônica é, nós capturamos essa energia com o pêndulo e com, e com a furquia também e daqui a pouco também eu vou fazer uma demonstração com a furquia porque eu tenho visto muita gente também usar a furquia muito errada por esse mundão lá fora outra coisa que nós vamos demonstrar aqui agora bom antes de nós demonstrar essa outra nós vamos fazer a vou tirar o facão daqui porque senão o pessoal vai pegar que é pensar que tá pegando o facão né agora nós vamos fazer uma demonstração com as varas com a forquilha vou filmar essa forquilha de perto. essa aqui é uma forquilha feita de cobre mas poderia ter sido fita de latão de metal. Aqui, onde nós enrolamos o cobre na ponta dela, justamente mais para firmar ela aqui. Agora, aqui é a posição que nós pegamos ela. Filma a posição, aqui é a posição que nós pegamos ela. Nós vamos trazer ela para o rumo do queixo. Aqui ela já está na posição de caçal. De caçal veio. Então, aqui eu vou caminhando com ela. É, pro lado do, do veio a hora que chegar no veio ela vai puxar para lado de baixo aqui ó agora ela começou a puxar eu posso segurar do jeito que eu quiser que eu não seguro ela então agora que eu vou levar eu indo para frente ela vai levantando agora aqui ela vai puxar de novo eu não consigo segurar ela porque aqui é o rabo da cobra outra coisa a forquilha tanto faz ser feita desse jeito de cobre, como ser feita de madeira Se você cortar uma, uma forquilha lá no meio do mato lá é o mesmo processo Agora eu vou fazer um outro detalhe também com ela Porque a maioria do pessoal que eu vejo por aí, eles catam a forquilha Eles põe a forquilha aqui na posição e sai andando sem rumo, eles vai andando sem rumo Aí eles caem dentro de uma área de conflito, aqui eu vou cair dentro de uma área de conflito. Entendeu? Ó, a vara está puxando, e aqui não é veio de água. Isso aqui é uma área de conflito. Aqui, quanto mais eu andar aqui dentro, mais ela vai puxar para baixo. Agora, que tamanho de veio de água é esse aqui? É uma lagoa? Não é uma lagoa, isso aqui é uma área de mineral. Isso aqui é uma parte redonda aqui, ó é tudo área de mineral, que não tem nada de água aqui, se você furar um poço aqui, você está furando no seco e a forquilha puxa aqui quando a pessoa não sabe usar a forquilha porque a forquilha se você souber usar, é uma ótima ferramenta é uma das primeiras que foi usada há muitos mil anos atrás foi usada de madeira agora eu vou, vou procurar vou fazer a outra parte agora a forquilha quando ela é bem preparada ela existe os dois lados então aqui ó eu pego a forquilha com uma mão só e falo para ela vara iluminada procura um veio de água aqui ó, eu vou dar um dois três o terceiro passo ela já me indicou o lado para mim andar então para que lado que eu vou andar eu não vou andar para cá ela não virou para cá eu vou andar para cá aqui eu já estou na direção que ela me mandou agora se eu, se eu for para cá ela vira para lá de mesma coisa agora ela está me mandando aqui ó para onde está o veia. a hora que chegar o lugar do veio, ela dá sinal aí ela acabou de dar o um sinal ela tentou girar porque eu estou em cima do veio. então isso é para esse pessoal que está por aí marcando marcando água aí com um cambito que eles chamam lá de cambito na verdade é furtile Aprender. Aprender que é o seguinte: primeira coisa, você é caça o rumo. Porque se você não caçar o rumo do veio, você vai cair dentro do manchão, igual até ali, ó. Ali, ó, é porque eu não risquei no chão ali, mas ali deve dar uns 10 metros, 12 metros, uns 25 metros de tamanho, quadrado. Aquilo lá é uma área de conflito. Por que chamar área de conflito? Porque lá tá cheio de minério. E aquele minério tá jogando a energia em cima. A energia deles tudo está saindo em cima, igual sai dessa água aqui, só que a energia daqueles lá não é tão prejudicial à saúde quanto da água, da água é o pior deles, aquilo lá não faz muito bem, mas não é tão pior igual esse, uma hora nós também vamos fazer um vídeo também explicando as causas daqueles. Agora, a conclusão que nós quer chegar é o seguinte, a pessoa se tiver uma cama na casa dele um veio desse, debaixo da cama ele não tem saúde boa ele vai no médico o médico não acha doença o médico não sabe o que, que ele tem porque é uma energia que está atravessando o corpo dele e vai acabar com a energia dele outra coisa, nós temos a energia nossa todo ser humano tem energia igual a água tem e a, por exemplo a minha energia não é igual a energia do Edson a do outro não é igual à do outro cada ser humano tem uma energia diferente e todo lugar que nós passa, nós deixa uma impregnação na onde nós, nós passa que pode ser rastreada pela, pelo, pelo cambito pela furtilha e pode ser rastreada pelas variones as variones que ainda rastreia melhor ainda outra coisa nós pode descobrir minério eu estando aqui no estado de São Paulo eu posso descobrir minério lá no Amazonas sem precisar de eu sair daqui então o pessoal aí que, que não entende muito vai falar, vixe, mas o que, que é isso? É simplesmente uma ciência. É comprovado que é uma ciência. Antigamente, há milhares de anos atrás, eles não chamavam de ciência, mas hoje é chamado de ciência. Porque muitos médicos usam na ciência. Muitos policial usam, muitos detetives usam. E assim por diante. Hoje toda pessoa sabe, a pessoa estudada. Ela sabe que um pêndulo pode ajudar muito ela, umas uma varas dessas aí, iluminada, pode ajudar muito ele. Então é isso, é esse vídeo hoje vai ser mais ou menos isso aí, nós queríamos dizer sobre isso aqui. Outra coisa, outras áreas da casa, se um lugar que você senta para ver televisão, se você, aquele lugar tiver um d'água embaixo, aonde você senta, você fica lá duas, três horas, é prejudicial à sua saúde, você teria que verificar aquele lugar, e trocar de lugar, porque você fica a hora, tudo que você ficar mais de uma hora no mesmo lugar, se tiver um veio desse, a tua saúde está comprometida e meus amigos que tiverem interesse aí, em algum produto do canal aí, a descrição está embaixo do vídeo, pedir o pessoal para se inscrever no canal, deixar o like, fazer os comentários, outra pedir o pessoal não fazer comentário muito bobo antes de fazer uma pesquisa primeiro, faça uma pesquisa primeiro Vá no YouTube, puxa lá uns livros de radiestesia, lê um pouco, depois faz os comentários. Porque tem pessoa que não tem estudo nenhum, faz uns comentários meio bobo, esses aí eu já corto, eu já bloqueio. Então não vai fazer comentário mais também. E outra, nós não liga muito por isso aí não. Se o pessoal fizer comentário bobo aí, eu vou cortar mesmo e sem chance. E também não estou ligando muito para receita de canal não. Meu canal é só para explicar as coisas para as pessoas e ensinar alguma coisa que eu posso ensinar. E ou mais, boa tarde Maurício Mococa. Uma boa tarde a todos, eu sou Maurício Mococa. Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui sobre os três passos. Os três passos é muito importante para a varionica. Se não fizer os três passos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 Aqui entrar entra no colchão dele, aqui ó. Pera, dá é. Bom, aqui tá as duas variônicas na mão. Foca mais nessa aqui. Aqui tá as duas na mão. É, agora, esses três passos é o mais importante. A, a, a, a variônicas chegou aí para o cliente. Ele tem que começar com os três passos. se Ele não começar, ele já começa errado.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 na hora que você dá o terceiro passo, que você pisou o pé na frente, ela já tem que estar tá tombando para o lado que você quer, ou para cá, agora se ela estiver, você der a, o comando lá e ela estiver reta, você tem que virar o corpo e fazer três passos de novo, no terceiro ela vai caçar uma direção para você, então não vejo nada difícil. Vamos começar aqui no começo de novo.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 procura um veio de água e dá a direção dele, ó. um, dois, três, asvaro pendeu já lá pro lado que tá. As asvaro pendeu tudo para a esquerda porque a, o posto está de lá, então eu dou meia volta no corpo, ó. aconteceu eu já estou na direção dele, agora eu posso caminhar aqui que eu vou sair na direção dele, ó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 agora aconteceu o que eu dou meia volta ele já tá na reta de lá agora lembrando para vocês que eu tô só com um detector na mão então agora eu vou andar para frente Ops, eu, bem perto de mim já parece telefone é baixo hein? bem bem mais para perto mesmo só foca agora o agora aqui eu vou andar para frente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 para se inscrever no canal aí, deixar o like, fazer os comentários e outra o pessoal que tem adquirido essas variônicas aí é ver o vídeo porque é com esse vídeo aí que eles vão começar a dar os primeiros passos com as variônicas outra as varionicas funciona na mão de qualquer um outra, a radiestesia não é religião não é nada de coisa espírita é simplesmente uma caça aos minérios energia, o minério é energia, nós somos energia, as árvores é energia, os animais são energia, tudo é energia, é só saber caçar elas, e, e o pessoal que tiver interesse aí também, adquirir o produto, a descrição tá aí embaixo do vídeo aí, e já já nós vamos encerrar esse vídeo, esse detector que eu tô na mão, que vai para um amigo nosso lá do Pará, segunda-feira, e ainda faltam umas coisinhas para terminar mesmo falta ainda colocar umas coisinhas E Até o próximo vídeo